Mano, desde o episódio passado eu venho trabalhando em off aqui nesse nosso mapa Como vocês já podem perceber, a gente teve um aumento aqui de árvores no nosso mapa, mano Porque eu tô criando meio que uma floresta artificial por aqui Porque como vocês se lembram, nessa parte aqui não tinha nada, mano E essa parte é muito feia porque, ó, ela é cheia de buraco aqui de entrada de caverna, mano então mano, preenchendo tudo isso daqui Com árvores, a gente vai ter uma visão Melhor dessa parte, vai esconder também Essa coisa feia daqui né, até pegar aqui ó, A visão por cima, voltando sobre a floresta para vocês terem uma ideia de como É que tá ficando esse nosso reflorestamento Escondendo toda essa buraqueira ó. E eu pretendo fazer isso em todo esse terreno, outra coisa também E o principal, como vocês já estão vendo Eu consegui domar novo cavalinho mano, porque antes eu tinha um burro e tinha um cavalo mas por algum motivo eles sumiram então eu tava precisando de um cavalinho né? nem que seja só por enfeite mesmo né? Não, sei lá, como é teu nome mano, deixa eu ver o que que você tem cara você tem cara de louco Abreu você vai ser o louco Abreu maluco <risos> outro canto que passou por várias mudanças foi esse nosso centro aqui mano, que antes eu ia fazer uma casa, aí eu desmanchei o projeto da casa e também eu destruí aquela nossa icônica casa que a gente tinha aqui mano Deixei só essa daqui mesmo e aquelas duas eu Tô com mais uma ideia que eu queria que vocês me ajudassem, velho Sinceramente, mano, eu tô pensando em tirar aquele nosso contador de episódios daquela montanhazinha E trazer ele pra cá, pra esse nosso centro aqui do mapa Porque eu acabei mudando o projeto no decorrer dos episódios, mano Antes eu pensava em aqui fazer uma vila residencial com os villagers E pra lá fazer as farms Porém eu mudei isso, não tem mais essa divisão, mano e como aqui tá bem mais bonitinho, eu tava pensando em trazer aquele nosso contador de episódios Exatamente pra esse canto aqui, ó. E ó, a visão seria bem melhor, velho. Porque eu não precisaria ficar levando assim minha câmera pra cima pra poder ver. Ele ficaria no mesmo nível do chão, entendeu? E ali no lugar desse nosso contador de episódios, eu poderia fazer, sei lá, um moinho e fazer uma farm de trigo, alguma coisa. É por isso que eu quero a ajuda de vocês, mano. Deixem nos comentários o que vocês acham que eu devo fazer. Se você acha que sim, digita um. Se você acha que não, digita dois. Faz isso aí que eu quero saber a opinião de vocês, velho Dito tudo isso pra vocês Vamos dar uma passadinha aqui nessa nossa salinha de baús Porque eu tô querendo umas cordas Então, deixa eu ver aqui nesse baú Ah, tem aqui seis cordas, certinho, velho Porque, mano, já tá na hora da gente tirar esses nossos cavalos esqueletos daqui, né Já que aos poucos a gente tá deixando esse nosso mapa cada vez mais bonito Nós não podemos deixar essas buraqueiras abertas em qualquer lugar do mapa Como a gente tem um belo espaço por aqui Vou deixar esses cavalos esqueletos amarrados nessa parte aí da cena e esse nosso cavalo também aqui, o nosso louco Abreu Porque senão ele vai querer escapar, mano Só que o louco Abreu eu vou deixar ele um pouquinho aqui mais distanciado, né Pra ele não pegar a má influência desses bicho maluco aí, ó De tanto usar droga, tá tudo só o osso aí, esses doidos E agora sim, mano, vamos voltar pro projeto aqui dessa nossa construção da casa que hoje eu tô com dois objetivos em mente, cara Primeiro, construir essas duas casas aqui da nossa vilinha e depois decorar lá a nossa farm de Enderman, que tá precisando muito Como segundo objetivo, eu pretendo construir a nossa farm de vaca Então já vamos começar aqui, né, e vendo o que é que vai dar, mano Não tenho nem ideia de como eu posso fazer <risos> essa casinha aqui, mano Não sei, sei lá, vai ser um bar, vai ser uma casa, não sei Vamos ver o que é que vai sair aqui, mano Gente, olha só como ficou as duas novas casinhas aqui da nossa vila, mano Deixa eu pegar uma distancinha aqui maior Pra vocês verem, ó, como tá bonito isso daqui, mano Essa casa aqui eu acho que é a que mais se destaca, mano Por ela ser bem diferentona mesmo E eu acho que ela é até maior do que as outras, né? Eu acho que ela só não é maior do que aquela casa ali, ó Aquela ali eu acho que ainda é um pouquinho maior que ela Mas essa daqui é muito mais imponente, cara Porém você olha aqui por fora, a casa toda bonitona quando entra aqui dentro, né, cara? <risos> É aquele negócio, né? Nem tudo é perfeito, cara <risos> Vamos voltar pro que interessa? Deixa eu mostrar essa outra casinha aqui, ó Que ela é um pouquinho menor Bem mais simplesinha mas não deixa de ser bonita, cara E essa passagezinha aqui por trás que já dá de cara Com essa outra estrada aqui Que vai levar a gente pra outra parte da vila Então, mano, aos poucos essa nossa vila aqui tá crescendo Agora que a gente já construiu essas duas casinhas Que tava faltando pra melhorar essa nossa vila Vamos embora decorar a nossa farm de Enderman, velho Bom, já bem direto aqui pra dimensão do fim Também separei, ó, como vocês podem ver Todos os quartos que eu tinha lá na minha sala de baús Eu vou utilizar muito ele, essa minha minha decoração. Porém, mano, eu não tô lá na nossa farm de Enderman ainda, porque eu tô atrás daquela cidade do fim, sabe? Eu tô afim de pegar aqueles blocos roxo para juntar na minha decoração, mas Acho que vai ficar muito bonito. Então eu tô vindo aqui, não me lembro onde é muito bem, porque faz tempo que eu vim nessa parada, mas vamos ver se nós achas isso daqui, maluco. E consegui achar aqui essa nossa cidade do fim. Agora, mano, é a parada mais chatinha, né? Vamos ter que destruir tudo isso daqui, mano Porque eu vou precisar de todos esses blocos pra fazer a decoração Não sei se eu vou destruir tudo em si, né? Porque também o negócio não é tão grande assim Porém, eu vou tentar pegar aqui o máximo possível, mano Porque depois, se eu for decorar alguma coisa, eu já tenho, né? Vou voltar pra cá, mano, pra achar isso aqui de novo Pelo amor de Deus, tive até que ativar as coordenadas, mano Tá maluco? Pessoal, tamo com tudo em mãos, ó os dois baús sugar cheio de coisa na minha sala de baús peguei algumas coisas que tava faltando para poder fazer essa nossa salinha aqui mano e agora é hora de pôr as mãos na mata maluco então bora lá primeiramente vou pegar aqui essas nossas esponjas né porque como eu vou querer refazer esse teto vou querer refazer tudo aqui mano eu vou remover toda essa água Agora eu só tô com medo, sabe de quê? Do Zenderman começar a spawnar aqui Feito maluco, velho Isso aqui vai ficar cheio de Enderman, já tô até com medo, mano De fazer isso, mas vamos lá, vamos secar Essa parada, ó, e também, mano Eu vou diminuir esse cano aqui Eu vou voltar a fazer com que isso aqui seja um bloco Só, tá ligado? Eu consegui ajeitar Lá em cima, o negócio tava dando erro, então como vocês estão vendo Agora, os Enderman tão caindo Apenas por um bloco de distância, ó Eles caem direto, caraca, mano Olha como tá cheio de interpel isso daqui. Você tá doido, mano. Essa farm aqui é boa demais, maluco. Então vamos terminar de secar tudo isso daqui. E vamos decorar essa parada, maluco. <risos> Bom, tô passando aqui pra mostrar algumas novidades pra vocês Como tá ficando aqui, ó Essa nossa sala, nós Enderpearl Sei lá, como é o nome disso daqui, mano Mas, mano, como vocês estão vendo Tá spawnando vários Endermans Aqui dentro, isso porque eu preferi Optar, velho, mas pela beleza Do local, sabe? Até porque Enderpearl, a gente vai ter muita Então não vai ter diferença ter um ou dois Enderman vindo pra cá, qualquer coisa é só vir aqui, ó plau, plau, plau, pra. Cadê o outro, vem cá, miserável Pronto, morreu. <risos> então, para ser mais fácil, é só eu colocar um Iron Golem aqui dentro que ele vai matar os Endermans sozinho, entendeu? Então, como vocês estão vendo, tá ficando legalzinho. E esse corredor também aqui, ó, fiz inspirado lá no corredor que o Davi fez no mundo dele há muito tempo atrás. Porém, ainda falta fazer o sistema, mano, que vai colher essas Enderfell. E vai mandar para os baús que vai ter aqui, maluco E para falar a verdade, ainda falta muita coisa, mano Então, bora lá Mano, nem acredito que a gente conseguiu finalizar essa nossa decoração E sair daqui vivo, velho Essa parada de decorar isso daqui Eu acabei perdendo até os meus chukers Como vocês podem ver, não tem nada de chuker aqui, mano Eu quebrando essas paradas aqui para poder colocar, crescer um pouquinho a mais nesse corredor Meus chukers caíram lá embaixo no void, né? Eu poderia até ter tentado pular pra pegar eles Porém, eu não tenho tanta habilidade assim não, cara Provavelmente eu ia morrer junto deles, né? Então é melhor ele se perder do que eu, maluco Mas o que interessa agora é o resultado de como ficou aqui dentro, mano Olha como ficou da hora Como ficou magnífico isso daqui, maluco Você tá doido, velho eu até trouxe alguns aerogoles, né? Esse aqui é o Tiringa, esse aqui é o Charles Só que eu descobri que se eu colocar esses carpetes aqui no chão O Zedeman não consegue sair daqui de dentro pra cá E nem consegue se teletransportar nem spawnar aqui dentro, mano Então, né, esses aerogoles foi meio que inútil. Porém, como eu gastei etiqueta e XP pra botar o nome neles Eles vão ficar aí de um jeito ou de outro, mano Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, né? Isso aqui tá me dando um toque ah, agora sim, velho Agora sim ficou da hora Uhul Eu tinha quebrado o baú que tava cheio de Enderpearl ali As Enderpearl caiu tudo lá embaixo Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Olha o tanto de enderpearl que a gente já tem aqui, mano Esse tempo que eu construí o sistema, já tive tudo isso eu tenho um baú lotado, porque fica algumas caindo aqui pra dentro desse outro aú, né? Porque é meio bugado esse sistema Mano, essa farm aqui é 10 E tudo isso daqui, mano, ficou perfeito, ó Trouxe até esse negócio aqui Não, mano, vou tá sair aqui senão eu não vou mostrar o restante pra vocês, mano Ah, e o mais importante de tudo, né, mano? Nosso sistema tá todo protegido, ó como vocês estão vendo aqui, a gente tem toda a nossa redstone e a água não tá interferindo em nada, mano. O tema aqui, mano, que eu fiz pra editar os itens é muito da hora mesmo, Ó, a gente tem aqueles observadores ali, ó, que quando o item entra dentro do funil e cai ali naquele nosso liberador, ele manda uma carga por tudo isso daqui que vai empurrar aquele pistão que vai empurrar esse observador pro outro observador que vai detectar tudo, fazer aquele tic-tic-tic-tic-tic. E mandar o um sinal para aquele nosso bloco de alvo ali, ó Todos os itens são ejetados E eles sobem por esse caninho aí, ó De vidro Que sobe, sobe Leva os nossos itens até Esses funis aqui Que bota direto lá no nosso baú, mano Quero mostrar para vocês também, mano Uma outra atualização que eu fiz aqui isso aqui me ajudou demais, velho um negócio muito da hora que eu descobri, mano É que se você colocar apenas um botão ali Os Endermans, ele identificou como se tivesse um bloco, entendeu? Então o enderman vem e cai direto aqui, ó Antes a gente tinha que utilizar aquelas Trap Door Porém as Trap Door faz com que o Enderman, ele fica aqui em cima, ó Então ele fica mais ou menos assim, ó E não cai, tá ligado? E com um botão é diferente Ele vê, que... ele vê como se tivesse um bloco Passa direto e já cai ali dentro do buraco, mano. Mas o mais importante mesmo é que agora a gente tem a nossa sala das Ender Pearl e da nossa farm de Enderman, mano. E agora vamos lá pro nosso segundo objetivo, que é fazer a nossa farm de vaca. Sobre essa nossa farm de vaca, como vocês podem ver, eu adiantei algumas coisas, mas essas coisas aqui são apenas decorativas, como por exemplo a base aqui do que eu vou fazer para poder esconder essa nossa farm e também essas estradas aqui que por enquanto não estão dando para lugar nenhum. Eu só fiz elas para eu ter uma ideia de como é que vai ficar isso daqui quando eu expandir essa nossa vila para o lado de lá. Mas sobre a nossa farm em si, a única coisa que eu fiz foi separar esses itens. Que eu vou utilizar pra fazer ela Pra não ter nenhum problema, nem esquecer nada na hora, tá ligado? E lembrando, eu não sou o criador dessa farm aqui Eu vi ela num canal de um cara Faz tempo que ele não posta vídeo Então, vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição Por acaso, se vocês não entender nada aqui Dá uma passada lá Mas de qualquer jeito, se você entender Passa lá também, que vai ajudar, mano A motivar o cara a voltar a gravar vídeo, mano Vamos trazer esse cara de volta aí pra comunidade do MCPE Porque ele era foda, ele era pica em fazer farm, velho Vamos lá, mano Primeiramente, vamos pegar as coisas aqui que a gente vai precisar para poder fazer essa primeira parte da farm. A primeira coisa que toda farm precisa é de um estoque. Então, ó, vamos colocar esse baú aqui no chão para poder ser o estoque da nossa farm. Agora é só a gente colocar um funinho em cima um do lado e outro do outro lado. Para poder fazer com que os itens da farm caiam dentro do baú. Pra poder matar essas vacas de forma automática. Vamos colocar essas fogueiras aqui em cima, ó, porque como vocês já viram aí ela dá dano, véio. eu tô tomando dano só porque eu subi em cima dela, então vocês já entendem mais ou menos como é que vai funcionar isso aqui, agora vamos botar um bloco de vidro na frente dessas duas fogueiras, vamos subir mais três blocos, ou seja, um, dois, três, um, dois, três blocos, também já pode colocar os blocos aqui do meio, agora vamos pegar aqui uns botões, colocar um, dois botões em cima da fogueira Coloca mais dois na outra também Isso vai fazer com que, ó Pare de ficar saindo nessa fumaceira, velho, mano Isso aqui é muito ruim, causa muito lag Aí feito isso daí, a gente pode completar uns com vidros aqui do lado, ó Agora, é só a gente vir nessa parte de trás Puxar um, dois coloca um pro lado Mesma coisa, puxa um, dois E bota um do lado E vai ficar meio que esse Lzinho aqui, ó Coloca aqui que eu tô em cima A gente vem, pega um alçapão Coloca um no outro lado também. Por disso, você já pode completar ó, e fechar aqui dos lados. A gente vai utilizar essas paredes de pedra aqui. ó. Pode ser de pedra, não desito, tanto faz. Aí a gente sobe ó, os quatro blocos. Sobe mais um. Mais um aqui também. E no total vai ser cinco blocos de altura. Só que eu me esqueço, a gente também ó, coloca essas paredes de pedra aqui atrás das fogueiras. ó. Vai ficar desse jeitinho. Feito isso, é só completar todo o restante aqui da farm com um vidro. Uma coisinha que eu esqueci. Vamos remover ó, esses blocos de vidro daqui do meio. Vamos substituir tudo por bloco sólido. Porque a gente vai ter que passar as escadas aqui, ó. a gente poder acessar essa parte de cima da farm. Feito isso, boa parte da nossa farm já tá pronta. Agora a gente só tem que fazer mais umas coisinhas. Vamos pegar aqui o um botão, colocar um botão desse lado, um botão. Deste outro lado aqui Agora ó, vamos preencher aqui ó Um bloco sólido Desse jeito Aí se você quiser também Você já pode tampar isso aqui ó Um vidro normal Também não podemos esquecer Do sisteminha que vai matar essas vacas Pra fazer isso é simples A gente vem aqui na segunda muretinha Coloca um bloco do lado Coloca um alçapão Vem com um balde com água Coloca a água ali ó Só fechar aqui Vai ficar desse jeitinho, ó Como vocês estão vendo, vai ficar desse jeito, ó, A parte do matadouro A gente vai ter a água que vai trazer as vacas até aqui Agora vem a parte chata em si Essa nossa forma aqui, ela não é 100% automática, né, mano? Então a gente vai precisar, ó De um ejetor Dentro do ejetor vai vir um balde com água Aí a gente vem, coloca um bloco em cima do ejetor Em cima do bloco a gente coloca um botão Aí agora, a gente pra completar, ó Tampa toda essa parte aqui assim Tira esses blocos daqui esse bloco também, e você pode tampar de qualquer jeito mesmo. E antes que eu me esqueça, cara, deixa eu botar um bloco aqui, ó, e remover esse de do lado. E a gente antes precisa fazer uma coisa: colocar os alçapões virados desse jeito assim, ó, nesse bloco. Aí a gente agora sim pode remover isso daqui, ó, desse jeito, e colocar os blocos em cima dele. Agora é só vir com a lâmpada, a redstone e a alavanca. Coloca a lâmpada no meio, as redstone do lado. E a alavanca aqui em cima Vamos ativar a alavanca as Portinhas ali, ó, tá fechada Aí isso aqui vai funcionar da seguinte forma, cara A gente vai ter as vacas ali dentro Quando for pra procriar as vacas A gente aperta esse botão que vai soltar a água E vai fazer com que as vacas fiquem indo pra cima, entendeu? A gente procria, vai dar tudo certinho Depois que procriar, é só a gente apertar o botão Que a água vai sair As vaquinhas vão ficar ali dentro, ó É só a gente desativar Aí as vaquinhas vão lá e vão cair ali naquela nossa parte do matadouro mas você pode se perguntar, mas pra que vai ter isso, Wolf, se as vacas em si já vão cair? Porque você pode querer procriar as vacas grandes e querer fazer com que as vaquinhas que estão aqui dentro, elas cresçam, entendeu? Se tiver fechado assim, as vaquinhas vão estar tá aqui dentro, elas vão crescer, assim, se tiver pequenas. E quando tiver desativado, as vaquinhas pequenas que estiverem aqui dentro, elas vão cair pro nosso matadouro, velho. Infelizmente essa farm aqui, ela não é 100% automática, eu diria que ela é 99.7% automática que a gente ainda tem, ó, que apertar esse botão, puxar a alavanca, tá ligado? Procriar em si. Então a farm em si perde 3% de automaticidade nisso, certo? Mano, basicamente, a farm em si é essa. A nossa farm já tá totalmente pronta. Agora só falta a gente trazer as vacas pra ali pra dentro pra gente poder procriar. Como então já tá ficando de noite, vamos aproveitar pra dormir... Quando amanhecer a gente vai procurar essas vacas Mil milhão de anos depois Vamos lá, estamos quase chegando na nossa farm Eu consegui só seis vacas Queria um pouquinho mais, né, pra poder aumentar a eficiência da nossa farm Mas depois eu vou procriando elas Mas pra poder levar elas ali pra cima Eu esqueci de fazer uma coisa, mano Deixa eu fazer aqui, meu, que é um escadinho ó Vamos aí ó, Vamos lá, vamos subindo, vaquinha Vamos ver se vocês conseguem subir aqui, ó Se vocês são mais, ah, são mais inteligentes que as galinhas, velho Deixa eu tirar essa alavanca rapidinho Substituir isso aqui tudo por um bloco. Aqui também, ó. Pega o trigo de novo. Vem, vaquinha. Pode vir pra cá. Vem, vem, vem. Ai! Hum, droga, caiu. Vamos lá. Subi de novo. Tá de novo, velho. Vem, vem, vocês aqui, ó. Pronto, caiu uma e já caiu. Não foi burra. Vem, ó. Subam todas. Vem, vem, você primeiro. Aqui, ó. Já alimentei uma. Cai aí dentro. Pronto. Aí agora é só ir fazendo isso com as velho Aí sim, consegui colocar todas as vacas aqui dentro Agora a gente remove esse bloco de novo Coloca a alavanca ali no lugarzinho dela Mais uma coisa que eu tinha esquecido Vamos pegar aqui essa nossa parede, ó Botar uns bloquinhos aqui de apoio E vamos colocar essa parede aqui, ó Bem em cima Essas nossas vacas não conseguem fugir daqui de dentro Nem a gente acabar caindo, ó Quando tiver alimentando elas, entendeu? Ó como é simples Vamos fechar aquilo ali, ó dot tão fechada Vamos apertar aqui o botãozinho As vacas vão subir a gente fica alimentando elas, ó Alimenta, alimenta, alimenta, alimenta Aí a gente aperta o botão, ó, pra elas cair lá de novo E ó, lá dentro tá cheio de vaquinha pequena Quando a gente apertar a alavanca As vaquinhas vão ser jogadas, ó Pra aqui, pra dentro daquele buraquinho Desse lado não caiu nenhuma, mas também às vezes vai cair É pra vocês que não entenderam muito bem como funciona Essa placa impede com que a água desça Com isso fica o tamanho perfeito para essas nossas vacas bebê Ficar ali dentro e não serem puxadas pela água isso só enquanto elas são bebê Porque depois que elas crescem, elas são pegas pela água Que vai fazer com que elas subam E essa correnteza vai levar elas até essa fogueira Que vai matá-las que vai dropar a carne e o couro aqui nesse baú. Não vai demorar um pouquinho para essas nossas vaquinhas crescer, né, velho? Enquanto isso, vamos aproveitar e decorar aqui essa nossa farm. Porque a gente não pode deixar a farm assim do jeito que tá, né, velho? tô com a ideia aqui de fazer um negócio meio diferenciado. Vamos dormir, porque essa nossa magia só funciona mesmo de dia, velho. E se eu tiver feito a mandinga toda certinho quando a gente sair aqui para fora... Ah, papai! É isso mesmo, maluco! A caminha da construção nunca falha, velho! Essa caminha aqui, ó! Quando você deita e dorme. Quando você volta, as construções já tá tudo feita por você, cara Mas, mano, saca só como ficou essa decoração Como ficou um negócio bonitinho, cara Sério mesmo, combinou muito, mano Essa construção aqui E a nossa farm tá praticamente toda escondida, né, velho? Eu só deixei esse espacinho aqui pra não ter porta nem nada Só pra gente vir aqui, pegar as coisas e se mandar mas o interessante, mano, é que coube certinho a nossa farm aqui dentro, mano. E ainda teve espaço pra eu fazer uma decoração com esse estrigo aqui, ó. Ah, ó, pronto. Melhor momento pra começar a chover, né, ô, Note? Melhor momento pra começar a chover, né, velho? <risos> mano, como uma decoração de ambiente consegue mudar um lugar, né, velho? Isso aqui tava mó estranho, sei lá, todo plano. Não tinha nada demais, mano. E algumas coisas que a gente faz, ó, como empilhar trigo, fazer muretinha Plantar árvore assim, customizada Isso muda bastante O local, mano Deixa as coisas muito mais bonitas Isso aqui é a desgraça desses Enderman Que fica colocando esses blocos aqui Mas continuando aqui sobre a nossa farm, né Como aqui em cima eu quero mostrar pra vocês, ó As nossas vacas tão ali Então vamos ativar aqui, ó, pra gente já ver como vai funcionar Vamos começar a alimentar as nossas vacas, ó A gente consegue vir aqui pro lado também Deixar um espacinho aqui, ó Pra gente poder alimentar Todas as nossas vacas, ó, Ficar sem alimentar nenhuma, tá vendo? Então, eu acho que foi todas as vacas, aí agora a gente aperta o botão de novo, ó, pra descer, puxa a alavanca e as vaquinhas vão cair ali, ó. Só que tem umas vacas que estão voltando, velho, eu acho que é porque tá sem espaço. É algum probleminha ali, ó, que não tava acontecendo isso, depois eu vou tentar revisar. Aí eu morro. ó, essa daqui caiu de boa, ó. É algum problema que tá tendo por ali, entendeu? Mas pra ajeitar essa farm aí, a gente pode fazer isso no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, cara. Mano, por favor, eu tô vendo que a maioria de vocês que tá assistindo aí não tá se inscrevendo nem deixando tanto like, cara. A gente tá tendo até que bastante, viu? Mas não tá tendo tanto like. Então, mano, deixa esse like aí. E o mais importante de tudo, cara, se inscreve aí, seu vagabundo. Isso não vai ficar nada pra você, maluco. É só apertar o botãozinho de inscreva-se. Vai, vai, se inscreve, se inscreve aí. Vai, vai, vai. Tô esperando. Vai, cara. Inscreva aí, mano. Por favor, velho. E zoeira, espero que vocês tenham gostado e queria me desculpar com um atraso aí nos vídeos, né? Você sabe que é meio difícil, véi. E é isso. Até a próxima. Valeu, falou e fui.